Say hi pro primeiro vlog da ah, câmera Ah, é primeiro vlog da câmera Você tá feliz? <risos> Demais Ó o cocô Que aqui no centro de W tem dessas coisas, tem cocô na rua, entendeu? É isso, a gente tá indo aonde agora? Urbanity Coffee Ah, a gente vai lá? Uhum. Eu tinha esquecido de onde que a gente ia, porque eu sou assim, eu deixo a vida me levar, entendeu? Lembro bem quando no Brasil chegou a moda das águas aromatizadas Aqui na Irlanda é super comum. E é uma dica de exemplo para você economizar Quando você for algo bar ou quando de tap water Que é a água da torneira É normal e é de graça, então você já na na na bebida E aqui no Urbanity é super uhum. conceitual Por exemplo, agora eu estou compartilhando a mesma cadeira com a menina do lado Se eu é. der um espirro que eu empurro a... I don't Especiais, sabe? Uns pratos que só tem alguns dias. Então eu pedi esse menu especial porque aniversário tem que ser menu especial, né? Agora vamos ver se não. Eu não sei bem de que é feito esse molho verdinho, mas ele é muito bom. E o smoked salmon não ficou agressivo com ovo, cozido, igual eu pensei que ia ficar. E. Eu vale cada centavo. O prato que eu pedi é uma uma torrada com ovos mexidos e vem umas folhas de espinafre aqui no canto e uma coisa que eu aprendi a comer aqui na Irlanda também, que é espinafre com comida quente eu aprendi a comer no Sprouts, que é um outro restaurante que tem aqui, é muito legal também e vamos ver, eu gosto muito de tudo, eu gosto muito de espinafre, gosto muito de torrada, gosto muito de ovos mexidos, vamos ver se é bom hum. Hum. Hum. Delícia a few moments later Pego no flagra ó lá, ó. <risos> Gente, uma coisa que vocês não sabem Estão sabendo agora é que eu sempre experimento O prato da comida da Maria O prato de comida da Maria E o prato dela tem um negócio que eu amo Que chama post eggs Eu não sei como que é em português, mas são esses ovos cozidos Fora da casca É muito legal, muito gostoso, eu amo Só um detalhe Outra coisa que sempre acontece também É que eu sempre peço um prato que o Sheldon acha que é mais gostoso que o dele Toda vez, ele fala que eu pedi melhor que ele. Mas é verdade. <risos> One eternity later. gente assim e de toda a população obrigada. Obrigada por acompanharem meu trabalho, obrigada por cada like, cada comentário, cada vez que vocês falaram do Maria quer viajar para alguém, significa muito, de verdade. Então obrigada por vocês terem saído de casa no frio, no sábado à noite, pra vir aqui me dar os parabéns do meu aniversário. Gente, eu tenho 27, eu sou muito adulta! Vamos lá, que blogueiro você sabe né, tem que pagar as perguntas Eu nem sei o que tá aparecendo aqui, amiga É nós, nós estamos gringos. Ai, ai, dia seguinte da festa Vocês podem perceber pela voz E agora eu tô aqui Porque eu quero mostrar pra vocês Todos os presentes eu acho que eu nunca ganhei tanto presente na minha vida Esse vídeo é uma forma de agradecer todos os presentes que eu ganhei Além do carinho, das mensagens e tudo Vamos lá, porque eu ainda não vi Então eu vou abrir aqui com vocês Esse aqui ainda é os balões de ontem Eu tô sentada no chão Vamos lá Uh! Primeiro presente É uma caixa de chocolates da Lindt Ai meu Deus, eu tô muito chique Ó, amor, esse presente que você vai gostar vou comer todinho não vai não ai ah, meu Deus, que legal isso aqui ai ah, esse aqui eu lembro quem que deu olha para aromaterapia, olha que legal é para você passar em alguns pontos estratégicos do corpo tem que estudar mais sobre isso e o pão fica cheiroso não, amor! Que bom! Nossa! Não, eu adorei! Ó, tem pra Energy, Focus e Confident. Vou ter, ter que usar todos, no caso, né? Eu tô precisando de todos, eu queria... Tem um cartão! Dear Maria, vamos ver, Dear Maria. Ai, que lindo! Olha, gente, que bonito! Maria, feliz dia, feliz vida. Nossa, essa seguidora aqui me conhece. É seguidor ou é seguidor? Lucas é seguidor. Ele me conhece, viu? Porque eu, eu falo feliz dia, feliz vida. Ai, oh. oh, meu Deus, será que é o Lucas que eu tô pensando? Também. Temos outro cartão. Ai, eu amo ganhar cartão. a ah, comida. Olha só a capa desse. <risos> é a cara. Irish breakfast. Irish breakfast, isso mesmo. Tá com olho bom, hein, amor? Ai! Nossa, eu adoro, gente, com letra bonita. Gente, olha que linda a letra. Não sei se eu dar vocês verem. Não sei se você tá focando, meninas. tudo bom tudo bom Ai, Lama! Não, esses seguidores... Olha que Olha aqui. <risos> O povo conhece muito. Ah, isso daqui é um cristal que a minha coach me deu. O cristal que eu te uhum. falei, amor. Ai, que vontade que eu tava de abrir. Veio do Brasil. Na... Veio do Brasil. Não tem aqui, meninas. Que lindo! Olha, dá pra pendurar mesmo. Ele, olha. Tá focando. Nossa, eu quero muito usar. Nossa, eu tô me sentindo bem. Só segurar ele. Caraca, adorei. Vou usar, vou colocar, tem uma correntinha ali, vou colocar agora. Mais um cartão, gostamos de cartão. Lucy Vidal. Ah, Lucy. Muito sucesso, sonhos realizados e muitas viagens. Vai viajar, Maria. Que lindo. Nossa, que chique! Olha isso aqui, gente. É de sacudir? Ah, é de sacudir! Olha, um flamingo. Eu tinha uma calça de flamingo, você lembra? Lembra? Eu lembro demais. Nossa, que lindo! Colocar no meu cenário, adorei. Tudo eu quero colocar no meu cenário. Olha essa sacolinha um unicórnio. Eu gosto até das sacolas, dos presentes. Eu sou igual menino. Esse aqui é o quê? Butler's. Nossa, amor, compraram a caixa de chocolate na Butler's. Nossa. Olha o tanto que eu tô chique. Eu tô muito chique. Muito, muito chique. Nossa. Olha esse cachecol. Que chique, gente. Eu adorei. Eu adorei esse cachecol. Olha que lindo. Super quentinho. E eu reclamo direto no meu stories, que eu só tenho um cachecol. Nossa, isso é maravilhoso. Pega. Nossa, muito bom. Vou usar. Vai usar, né? <risos> eu acho que esse é a Bruna que me deu. Eu lembro dela dar nossa sacolinha. Mais butlers, amor. Gente do céu, tão muito Chique. Nossa Ah, esse aqui, eu tava doida pra saber o que é esse aqui Vamos abrir Tá escrito First Class, já gostei Eu não entendi o que é aqui Que chique, é um diffuser Nossa, mas esse diffuser não é do, é do chique, não é do simples, não Porque o do baratinho eu já comprei várias vezes um pouco de dificuldade Ó, os palitinhos do difusor Caraca, olha esse difusor Que lindo Vem até com coração Gente, esse povo tá muito sofisticado Eu amei Vou colocar na decoração da minha casa Adorei, obrigada Maquiagem, eu acho. Ai, que chique! É, máscara de cílios, ó. Vamos ver, eu já quero ver. Ultra volume. É. Olha aqui. Nossa, arrasei, amor. Ganhei máscara de cílios. Eu nem gosto, né? Isso aqui. Ai, blush! Nossa, meu blush tava acabando. Olha que lindo. Que... Ai, eu adoro essa Olha aqui, eu tava no aniversário com essa sombra Uma parecida que eu tenho Olha que lindo Shade of Shimer hum, Adorei, obrigada pelas maquiagens Adorei, pessoal, tá só acertando Ai, que linda, aquarela, ó, as cores do Maria que viajar. Vamos ver. Ai, ah, é uma bomba de banheira. Mentira, da Ou oh, Esse Nossa. povo me conhece demais da conta. É uma bomba de, de banheira da lanche. Gente, tô chocada. Ai, vou preparar um banho de banheira. Eu me sinto tão metida falando banheira, porque no Brasil não é comum. Aqui é normal, quase toda casa tem. Mas no, no Brasil não, né? Se você tem banheiro na sua casa, é riquíssimo. Oh! Não acredito que eu ganhei isso aqui! Nossa, que presente da hora! Olha, travel mug. E vem com adesivos, aí você marca na, na caneca onde você já viajou. Oh, meu Deus. Olha aqui! Aí vem ó, o adesivo com as bandeiras dos países pra você colar na caneca, meu Deus. Ai, amor, viu? Não é só você que tem uma caneca. Olha a minha caneca. Dá pra fazer uns cafés aí. Olha a minha caneca. The word is your. Ah, meu Deus do céu! Nossa, eu tô muito feliz. Não tem nome. Será quem que me deu? Nossa, eu vou postar no Stories e perguntar quem me deu. Ai, que presente maravilhoso! É muito estranho as pessoas me conhecerem, né? Nossa, que caixinha divertida, olha, de melancia You are one in a melon ah! é. <risos> Adorei E o que que... Ah, amor, olha o que que o povo me deu Nossa Será que gosto. eles me conhecem? Eu sou apaixonada <risos> Olha essas cores, vou usar lá em Tenerife Olha oh, Obrigada Gente, eu tô chocada com como as pessoas me conhecem. É... Ai, nossa. Que trem grande. Será o que, que é? Uma bombinha de não. 50. Não, olha aqui, é da, é da The Body Shop. Você não é... entendeu, não? Você não sabe o que é bombinha de 50, não? Não. aquela que você... Põe, no, põe um pedacinho no, no vídeo e o pessoal saber o que que é. Tá. É bomba de banheira, três bombas de banheira que tem aqui dentro. Viu? É uma bomba. Tá, yeah. <risos> bora shop, gente Esse povo é chique, né Ai, um quadrinho, acho que foi a Tati Que me deu esse quadrinho Chocada, eu vou pendurar, olha Ai, esse um presente Eu acho que eu nunca ganhei tanto presente na minha vida Eu tenho certeza No aniversário só, né uhum. Ai, adorei E essa câmera que tá filmando foi presente também Do Sheldon no LED, né amor uhum. Ai, gente Façam um aniversários, olha os balões Acho que eu vou gravar um vídeo Gravando isso aqui, ó é, Ingerindo gás hélio e mudando a voz O que, é que vocês acham? Deixem aí nos comentários O tema do vídeo que vocês querem que eu faça Com gás hélio, tá?